Bem-vindos à taverna, meus queridos amigos, bem-vindos ao nosso quarto episódio desse podcast o único podcast que vai te ensinar a como fugir de bombas atômicas sem você ter comprado a sua vaga naquele bunker caríssimo do Elon Musk. Semaninha complicada, semaninha bem difícil, e eu tava falando com meus amigos aqui gente, que essa semana eu até aprendi a cantar uma música, mas não vou cantar em respeito a todos. Eu vou só dar uma dica, que é... Mamãe, quero o um pirulito. Cara, mas olha, quando vocês tiverem filhos, vocês vão ver que funciona assim. Você não tem mais gosto musical, o seu gosto musical é o do seu filho. Aprenda já, já vai sofrendo um pouquinho no conta-gota, em vez de fazer a virada da página de uma vez só, que é muito mais dolorido você... Passar sua semana escutando galinha pintadinha, velho. E a semana de vocês? Fala, peri. E a semana, como é que tá? Tô pensando aqui que, mamãe, eu quero um perito. Pode ser um funk, cara. A galera tá desperdiçando aí um potencial enorme aí, ó. Mano. Mas, cara. É, é um funk, mano. Já fizeram funk. É um funk. A semana <risos> é isso? corrida. Mas tá pegou, cara. Fazendo a fisioterapia, reunião, jogando um pouco. Mas estamos aí na luta. Tá? As poucas coisas vão se organizando. É, dá, dá, dá pra gente ir no meio dessa bagunça, arrumando um tempinho pra jogar. Não vou mentir. Com certeza. Eu tô num caso de amor com Cyberpunk e com Plague Tale agora também. Mas deixa esse assunto um pouco mais pra frente. E você, querida Luna, como é que foi a sua semana? Como é que você tá? Boa noite. Boa noite. Foi tudo certo. Foi uma semana pacata. Minha vida é pacata. Sim, minha vida é tranquila. Que bom, ah, que bom. Agradeço por sim, isso. Eu agradeço todos os dias. <risos> Sem emoção. Não, mas eu vejo aí que o, o Joy é altas emoções, viu? Quem não ah, sabe, a é... aluno tem um cachorro chamado chama Joy. O legal. Ele dá nos nervos. Todo cachorro ah, chamado Joy é psicopata. É por <risos> definição. Se você coloca o nome de Joy, ele vira psicopata. <risos> Mano, <risos> o cachorro tem um metro e um biscoito, velho. Cara, ele é muito <risos> pequeno, cara. É um pinche. É Cara, eu não sei que raça. Ele é misturado, é York com o eu acho. Não, tá. não sei, eu sempre confundo. Grande ele é pequenininho seaker. mesmo, ele já tem quase 14 anos. É pequenininho. Não, tadinho, tá, já tá velhinho então, é. É, não, ele é pequenininho, é. cara, ele é velhão. Mas pô. o fogo continua a mesma <risos> coisa. E você, Grande Seeker? como é que tá? Como é que passou a semana, meu querido? Boa noite. Salve, meus queridos, boa noite. Grande Colosso, tudo em paz. Semana... Corridinha, tudo tranquilo, tudo caminhando Lembrando, meus queridos, que a gente está Gravando esse podcast no dia 24 De fevereiro e vai estar disponível Em várias plataformas No Youtube, Spotify, Deezer E outras plataformas de podcast Sou Um agregador de podcast é Um agregador aqui na taverna Não tem tempo ruim, é onde você quiser Nos escutar, você pode nos achar É difícil achar, mas acho. Eu posso fazer um desabafo? Eu, eu tô inconformado com a música da Mamãe, eu quero um quirulito, cara. Eu não tô... Nossa, a minha mão, cara, eu não tô... eu, Cara, não, velho. Você, você vai sonhar cumpra, eu, com Você não vai me forçar a cantar dois trechos dela, não, né? <risos> não, eu, não, Sabe, que... eu, não, eu não tô com muita vontade, sabe? O cara, tipo, por dentro tá assim, por favor, pede, cara, por favor, pede. Eu buguei, <risos> eu realmente eu buguei. Mas é, cara, é uma música boa. Tem altas letras, altos repop pra caralho. Mas, e hoje, cara, no podcast de hoje, Além das dicas de como sobreviver a uma bomba nuclear sem ter um bunker A gente vai falar de adaptações de jogos para os cinemas O que, que a gente achou de pior e o que, que a gente achou de melhor Em cada opinião aí da nossa bancada, nosso quatro aí Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto, então fica com a gente Mas antes da gente seguir para o nosso tema principal A gente vai seguir o nosso ritual e vamos falar o que, que a gente tá jogando? As indicações dessa semana. Começando pelo meu grande amigo Seeker. O que, que você tá jogando, Seeker? O que você vai indicar pra gente hoje? Então, meus queridos, a jogatina dessa semana ainda é Horizon, mas agora eu já tô num estágio um pouco mais avançado do jogo. Já tô praticamente finalizando. Porque o meu estilo de jogatina é meio que try hard, sabe? Eu levo meio. Eu costumo fazer bastante side quest, eu exploro bastante o jogo. Principalmente quando eu gosto dele. E foi o caso do Horizon. Então eu tô jogando bem devagarzinho, sabe? Não tô tendo tanto tempo pra jogar. Mas o tempo que eu tô tendo eu aproveito bastante. Eu faço bastante side... Eu só não, não decidi ainda se eu vou pegar é, todos os colecionáveis. Muito provavelmente não, porque eu tenho alguns single players aí na minha lista e não muito tempo. O Horizon que eu ainda estou jogando, devo estar nos 80% do jogo, da campanha principal. E, novamente, eu digo, vale muito a pena, o jogo é bem gostosinho. O jogo é foda mesmo, porque eu tenho esse jogo e não tenho. Eu fui um tempo assim, Perizão, tipo, eu tinha o jogo aqui na minha galeria, mas eu não... não... Não tinha tido ânimo pra começar a jogar, mas vale bastante a pena. Tipo, a mecânica é bem gostosinha. Não, mas no meu caso é porque eu comprei o meu PS4 usado do um amigo meu, né? Que ele comprava o PS5, só que ele pediu pra ficar com o Moraes pra zerar, acabar de jogar. Eu, eu, o jogo tá lá com ele Eu falei, não, beleza, cara, termina aí de jogar e tal E agora eu tô nessa fissura de jogar Só que eu não quero cortar o cara também, sacou o que ele pediu Tem outros jogos pra jogar, né Não precisa de eu ficar pressando o cara pra zerar, não Entendi ah, eu, eu, tô, eu tô bem afim de jogar esse jogo, cara É um dos pecados capitais, né, cara Não, deixa, não deixar o amigo jogar o que ele quer jogar, velho sair da dá treta e assim, da... E assim, eu fiz um negócio bom, cara E outra Ele deixou todos os jogos dele liberado pra mim na conta que se eu quiser jogar, entendeu? Não, o cara foi parceiro. Parceiro pra caralho. E eu espero o Horizon mais pouco tranquilamente, entendeu? Se você, se você rapelar o jogo do cara, você vai ser Zé Lutinho. É. Porta um Zé Lutinho, mano. Então, galera, partindo agora pra minha indicação, novamente eu vou manter o meu padrão de RPGs. Pra alegria de alguns aí, que são apaixonados como eu, pelo gênero. O jogo de hoje, cara, ele é originalmente de Playstation 2, praticamente um mundo aberto, você pode explorar tudo. Ele é terceira pessoa, e recentemente ele teve... Recentemente não, vai, já deve fazer uns 4 anos. Ele teve um remaster para PS4, ele chama Rogue Galaxy. Protagonista... É um rapaz que se chama Jester O jogo, ele tem um tema galáctico Entendeu? Então é basicamente uma federação gigante Que ela, de certa forma Oprime boa parte dos planetas daquele sistema solar, né, e eles comandam tudo e impõem as regras. O planeta do Jester, ele é praticamente oprimido por esse, esse regime, né, essa federação, e eles vivem com migalhas, então uma vida muito difícil. Até que o Jester conhece uma gangue de piratas, e ele começa a se aventurar pela galáxia com eles, entendeu, e ele descobre um potencial muito grande nele, como é típico de alguns RPGs aí, né, que o nosso protagonista é um herói. E galera, os personagens são muito bons, entendeu, eles são bem desenvolvidos, a trilha sonora. É legal E esse de todos que eu já indiquei aqui Ele tem um espaço especial no meu coração Porque o jogo é bem antigo, né? Playstation 2 E ele tem algumas mecânicas assim Que são apaixonantes Onde o simples, ele muitas vezes O secundário, ele toma conta do principal, entendeu? É uma vibe como talvez uma galera de vocês já jogou The Witcher Com o entendeu? Quanto menos você... Você percebe, assim, você tá, por exemplo, jogando Gwent e procurando carta em vez de fazer as quests do jogo. No Rogue Galaxy é um pouco assim, porque você tem um minigame de caçar inseto, e aí você tem que tratar deles, tem um campeonato de inseto depois que você vai em um dos planetas, então é um jogo que foi feito com muito carinho, sabe? Além dos personagens serem uh, bem explorados, o jogo é muito bom, a história é muito bonita. O sistema de combate é legal, então é uma recomendação bem do coração aí. Ele chama Rogue Galaxy e ele tá disponível pra Playstation 4, o, a versão remaster. Cara, você falou da história do jogo, sabe o que me lembrou, cara? Lembro muito a história do Duna, cara. Aquele livro virou filme agora recentemente e tal. É mais ou menos nessa pegada, né? O planeta lá que é o, o grande protagonista da, do filme do livro, ele é exatamente isso é o pessoal vai pra lá é, explorar o planeta e os habitantes ficam naquela luta contra os invasores tentando viver em paz ao mesmo tempo, mas na miséria do caramba e tal, cara é eu não assisti Colosso, mas eu pretendo assistir, e só pra encerrar a respeito do combate do jogo ele é bem interessante, as mecânicas de combate, ele é novamente em como eu já tinha citado, em terceira pessoa. E ele tem uma mecânica, logo que eu expliquei pra vocês que o secundário às vezes se torna primário. E ele tem um sistema de você fundir armas. Você consegue fundir elas, e tem várias receitas de armas que você consegue fazer. Várias combinações de armas, entendeu? O Jesser ele usa uma espada e uma pistola. São várias coisas, entendeu? O combate, ele é bem dinâmico. Você caça bestas, monstros no jogo. E tem um sistema de ranqueamento desses monstros. Eles chamam de Hunter Ranking, né? Cada besta, dependendo da raridade e da dificuldade, tem uma certa pontuação. E, e o Jesser é um Hunter, né? Então... Você vai explorando o mundo, os planetas, conhecendo pessoas, integrantes no meio do caminho. Caçando bestas também, tem caçadas extras, então... Cara, se você curte RPG, jogue. É, é um jogo do coração. Vai, Perim, manda, manda bala. Bom, eu tô jogando o Blasphemous ainda. Ainda não, né? Acho que nunca é... Quando você gosta do jogo, nunca é um ainda, né? Fica parecendo um fardo, né? Eu terminei o jogo... E agora eu tô fazendo alguma parte dos extras e tal, assim, ele sempre tem aquele chefão opcional que a gente acaba não derrotando, né, depois a gente volta lá. Ah, uma coisa que eu queria comentar, é um jogo até relativamente pequeno, Acho, acredito que com 20 horas a pessoa termina e tal, e eu, eu foi o jogo que indiquei semana passada, né. Aí, pra quem quer um jogo nessa linha, assim, então um jogo curto. E a minha indicação, Colossus, eu vou deixar pra você falar dela, que é o jogo que você está jogando aí. Eu fiquei sabendo nos últimos instantes aí. Fala pra nós aí do Plague Tale, cara, que é um jogo que eu gosto muito. Eu gosto... Vou deixar o Colossus pra dar mais detalhes do jogo em si, mas o ambiente do jogo, aquela em cima de... da peste negra que tá rolando no jogo, né, Colossus? E a parte da inquisição eu acho muito foda, cara. Cara, o jogo, ele tem é, uma imersão muito legal. Vou primeiro fazer aqui o pano de fundo do jogo para vocês. O jogo se passa em 1300 e pouco, mais ou menos no ano de 1300 e e pouco. E a protagonista, ela tem uma, um, um irmãozinho que sofre de uma doença. Isso não é spoiler, já tem desde o início do jogo, tá pessoal? Pode jogar sem medo, não tô dando spoiler aqui. E logo no início, gente... Várias coisas vão acontecer com a sua família. É, vai desdobrar a protagonista, a Mícia, junto com o irmão, que é um menino pequeno de seus 5, 6 anos. pujam em procura de ajuda. E é na época, cara, da peste negra, junto com a Inquisição. Então é um jogo... É, ele tem um pouco... Ele tem uma pegada muito forte de puzzle, de você resolver puzzles para você conseguir ir avançando. Ele tem um sistema de combate muito básico porque não porque ele seja básico, é porque não é o foco do jogo, entendeu, pessoal? O foco dele é contar uma história e você conseguir com soluções inteligentes, porque tem várias formas de você passar por um de determinado local. Então, a ideia é que você estimule a sua criatividade para você conseguir ir avançando no jogo. Então, um grande vilão do jogo é a Inquisição, como o Peri comentou, e o segundo grande vilão são os ratos. Eles espalham a peste negra, mas ao mesmo tempo eles são extremamente carnívoros. Tem uma mecânica que, quando você está no escuro, eles podem te pegar. Se você for para uma fonte de luz, né? não existia energia né, obviamente, pro fogo eles não chegam perto, então eles têm é, esse pavor de fogo e você fica no, numa safe zone quando você tá perto do fogo, e aí cara, vai desdobrando o seu irmão, ele tem uma doença grave, e você fica doido pra descobrir ao longo do jogo cara, o que que tá acontecendo e aí cara, você vai entrando Pra, pra dentro da história, não vou dar spoiler, mas você vai vendo cada coisa dentro da Inquisição, cara. Uma coisa, o jogo, ele não é muito novo. Se eu não me engano, ele foi lançado em 2019, alguma coisa assim. Mas, cara, pra época, ele foi muito revolucionário na questão de ambientação em gráfico. Eu go gosto muito até hoje. Eu tirei várias fotos, cara. Até postei lá no Twitter que eu achei maravilhoso, cara. A produtora do jogo curtiu minhas fotos, cara. Porque o jogo é muito bonito e eu adoro parar o jogo e ficar tirando foto. Aquele modo foto, foto de jogo. Se vocês não sabem pra que serve, serve pro Colosso ficar tirando foto, cara. Eu adoro. Eu mais, eu mais tiro foto do, do Cyberpunk do que jogo. Mas tudo bem. Você vai gostar do Horizon, então, pra isso. Eu vi tá. umas fotos do Horizon, achei muito legal, a galera tirando foto no pôr do sol, cara, a mistura de cores e tal. Cara, eu não sabia que dava pra tirar foto no Horizon. Mano, eu acho um negócio tão, tão trivial assim, tá ligado? Eu nunca fiz isso com Lúcio, É, tipo, eu também não Pegar aí. E... Uma coisa pra vocês, eu comecei... A Luna conhece meu pai, ele é apaixonado por fotografia e do nada, cara, surgiu essa paixão mim também. Eu tenho até uma máquina que eu, eu usava pra filmar no canal e tudo mais, não uso mais. Mas aí eu uso ela pra ficar tirando foto da família e tal, do, dos meus sobrinhos, da minha filha e tal. E aí eu... Apaixonei e fiz alguns algumas aulinhas para aprender um pouco sobre dinâmica de foto. Comecei a fazer isso em jogos, cara. Eu tirei umas fotos do Skyrim que o pessoal perguntou, cara, isso é foto real? De tão legal que ficou a foto, cara. Eu tirei uma foto de White Run de, no meio de uma árvore assim. Cara, parecia real, parecia uma filmagem real, cara, um castelo real. Da hora. Porque ficou um pouco desfoc desfocado por causa de estar longe. Sabe? E o movimento, assim, da, da, da, do galho, da folha, da árvore visível na foto, cara, foi muito legal. Então, assim, eu gosto pra caramba. Mas voltando, então ele é muito impressionante na ambientação. Eu acho que o, o Peri, quando ele jogou também, isso deve ter sido um fator que te impressionou, né, Peri? Você entra no ambiente, né? Não tem como negar isso, né? É uma imersão surreal. Eu, eu curti muito. Exato, cara. Exato, cara. E, e não porque Você comentou aí do menino lá, né, né Do irmão da, da, da Tem a personagem principal, né Que tem o irmão dela Não, ok, é só fazer um desabafo né, que Tem hora que você quer que, que os ratos comem Até a alma desse moleque, moleque já, É um moleque Tipo assim, você tá lá jogando Você fala assim, não, fica aqui e tal Ele avaia é pronta Tá certo, ele é uma criança ali e tal Tá apavorado Você fala assim, ele é desgraça Morre, morre Que os ratos comem assim inteiro, filha da puta cê, cê, cê, Não vai falar que não dá esse sentimento Mas... Ô, oh, véi, não, na não... Na moral, no começo, o perito tem total razão, cara. No começo, ele fica... Ele, ele, Por que que acontece? Isso é tudo no começo, não tô dando spoiler, tá, gente? É no, no, nos primeiros minutos. O jogo é de 2019 mesmo. Aí, nos primeiros momentos, é, fica claro que a Mícia, que é a, a menina protagonista, ela não conviveu com o irmão. O, o irmão vivia no quarto isolado com a mãe. A mãe tratando ele... E ele não convivia com a mícia. Ou seja, eles não têm uma li ligação afetiva. E aí, com, a, com as coisas que vão acontecendo no início do jogo, eles são obrigados a, a, a conviverem. Então no começo ele fica muito rebelde, igual o Peri falou, cara. Ele sai correndo, velho. Eu falo que é, vai dar um medo. Graça, estão querendo encher uma espada no nosso bucho aqui. E você querendo, sei lá, um selucinho de pelúcia, eu não o Tô zoando, tipo, mas. Mas ele Nota. fala, cara, ele fala uma hora do ursinho de que ele quer mesmo. Cara. É mesmo, tá, tem essa coisa mesmo Tem, cara, Tem uma isso. parte, cara, dessa que ele fala que ele quer. Aí tem hora que ele fala, eu quero minha mãe, eu quero minha mãe. <risos> ele fala assim, eu quero que você morra. Eu quero... <risos> assim, o que eu acho do jogo, cara, que ele mostra... Cara, Não, o jogo é muito foda. Ele mostra, assim, o terror que deve ter sido a peste negra ah. quando ocorreu na, na Europa, cara. Ele mostra sem medo gore mesmo, aquela devastação, cara. É uma merda generalizada. É. Tá, Eu cara? gosto desse cenário pra jogos, filmes em geral. Igual o Blasphemous também tem um cenário todo de terras devastadas. Isso. O Plague Tale também, cara. Você entra num lugar no vilarejo, você vê tudo destruído, tudo queimado. Fala assim é, é. Gente Pegou aqui mesmo. E você vê que é, as pessoas que você convive durante o jogo, a, a boa parte ali, igual do, do vilarejo que o Peri falou, as pessoas estão ficando doidas, cara. Querendo matar, querendo fazer justiça com as próprias mãos. Por quê? Virou loucura, cara. Então, assim, pô, é muito da hora, é muito. E só lembrando, cara, eu, se eu não me engano, esse ano sai a continuação Plague Tale Hacking alguma coisa assim. Isso. Foi até por isso que eu pensei em indicar o porque tá na iminência aí de sair o 2. Mas, jogaço. Se você quiser acrescentar mais algum detalhe, Peri, fica à vontade, cara. É um jogaço. aquele menino morre. Rezoando só. <risos> oh, Ótimo, ódio, ódio Saudável. Obrigado, crianças, pela audiência. Se você escuta esse podcast, você está protegido do Peri, viu? Tranquilo. Eu estou longe. Não, mas fora isso. Nada a acrescentar, não. Colosso foi preciso aí. Só assim embaixo. É, Luna, ficou faltando você. Oi. Bom, então. É, eu estou jogando Subnáutica agora, o Below Zero. Mano, o, o Subnáutica é um dos meus top jo jogos sobrevivência. E eu não sei se tem alguém que não. Conhece. Ele é, não é tão famoso, mas ficou bem conhecidinho. Eu não conheço. Não, eu tô escutando, tô prestando atenção. Você não conhece isso, verdade? De verdade. Eu levo muito a sério essa parte das indicações, galera. Legal. É bom, eu também. É um jogo de sobrevivência, ele é debaixo d'água. Sabe, sabe uma coisa que tem muita dificuldade pra jogos de sobrevivência? Porque todo jogo, ele tem uma linha a ser seguido na, dos modelos antigos, tá, gente? E jogos de sobrevivência normalmente não tem essa linha para você seguir, ah, tá certo. certo? E assim, o, o, qual que é o diferencial do Subnáutica na minha visão? Todo sobrevivência vai ter uma natureza. Por exemplo, tem o Kona. O Cona é ambientado num ambiente medieval. O Ark é dinossauros com futurista. Então, assim, várias, várias é, modelos de jogos que você vai ter de sobrevivência ambientado de alguma forma o subnáutica uhum. é debaixo d'água cara basicamente isso e assim eh, Luna eu queria até que você entrasse nesse aspecto cara eu fico muito perdido o que que eu faço o que cara um jogo de sobrevivência velho eu fico pegando pedra eu pego um peixe na mão lá no Subnáutica, um peixe é olhando para mim eu solto ele aí se eu aperto um botão eu como o peixe caralho, velho. O negócio do Subnautica é porque ele é bem assim mesmo. Ele não te fala o que você tem que fazer. Quando você vai explorando, aí você vai descobrindo novas coisas. Tipo, você faz uma ferramenta lá, ele escaneia o, o bicho, o objeto, e você aprende sobre ele. Ele vai lá pro seu caderninho e ele te, te fala sobre ele. Você aprende. E você aprende também os projetos das ferramentas que você pode produzir e tal. E o Subnautica você vai explorando desse jeito. Você vai descobrindo o que, que tem que fazer desse jeito. Porque você vai coletando recursos para poder ir montando a tua base e tal, e você precisa ir cada vez mais longe e mais profundo tá, para poder achar tais acessos materiais. Daí você vai chegando perto de alguns lugares que o, o seu PDA é, ele conversa com você, né, uma inteligência artificial, e ele vai te mostrando. Ele, aí ele fala... A voz fala. Mas enfim. Ele, aí ele vai te mostrando. O Below Zero ele... A história é que você é uma moça que ela vai atrás da irmã dela. A irmã dela faleceu. Isso não é spoiler, isso é a sinopse do jogo. E você vai atrás dela. E tem algumas coisinhas do. É, algumas referênciasinhas assim do, do Subnautica 1 mesmo. Mas você não precisa necessariamente. Ter jogado Subnautica 1 para jogar o Blowzero. É muito mais fácil, porque eu notei que o Blue Zero ele. É, as coisas são mais rápidas no, no, no sentido de você aprender os projetos, sabe? Você consegue ficar com uma base muito mais útil e, e maior, é, muito mais rápido do que no 1. No... Entendi. É basicamente assim, o, o, o jogo de sobrevivência é você conseguir superar aquele determinado limite que você já chegou, né, cara? Então você é. vai... Pra você não ficar estagnado na mesmice, você vai ter que produzir mais coisa, um equipamento uhum. novo, uma coisa do tipo, você ir avançando é. no jogo. É, é cultural. Acho que boa parte das pessoas que eram jogadores da Tec 90, acho que sofrem com essa dificuldade eu não aprendi a jogar jogos de sobrevivência. A verdade é essa. Começou lá no Minecraft, cara. Minecraft foi o primeiro, se eu não me engano, e começou com essa história de sobrevivência e tudo mais e aí depois foi surgindo mais. Posso estar tá falando uma besteira, tá, gente? Eu tô falando o que eu me lembro aqui da época. Mas uhum. legal, cara, pra quem curte a vibe... É muito da hora. Eu, eu amo demais o Bom, e o jogo que eu vou indicar é um Unravel, especificamente o 2, porque eu, o, o primeiro não joguei. E o, o 2, ele é co-op, então Sim. é um joguinho de plataforma é, com puzzles. Tô falando com o microfone desligado aqui. Era, é 2D você tá falando? Foi é, irmão, 2D. É. é 2D. É 2D. Pegando o seu exemplo, Peri, o Blasphemous não, não é um Metroidvania, mas é é, eu esqueci linha. o nome, side-scrolling, né, que eles falam. Isso, a gente mesmo. Uhum. E a história eu achei meio confusa de, de entender. Não, eu queria te cortar, não vou mentir que eu também achei, Luna. Extremamente... Eu sei que tem uma menina fugindo de alguém, velho, com os amigos dela, eu não entendi nada. Eu não entendi nada também, e assim, é, é meio fraquinha a história, mas o jogo é... É muito da hora. E dá pra você jogar sozinho, que você controla os dois, mas é bem sem graça. É muito melhor você jogar com outra pessoa, É né? A história, eu só fui Nem assim, eu não fui entender só no final, não. Porque quando chegou no final, eu, inclusive eu joguei com o Seeker... A gente Sim. parou e ficou assim, ué. E agora? Não entendi, continuei sem entender. <risos> a gente já tava a esperando... no final do jogo não fez sentido algum, tipo, era pra clarear é. alguma visão sobre a é. história do jogo, tipo assim, tá. Não adiantou nada. Aí a gente recorreu ao YouTube. Mano, e, e assim, velho, sabe quem curte pra caralho esse jogo, Luna? Gigi, joga comigo Jura? direto. Jogamos hoje esse jogo. Ai, que legal. Ela adora, e, e assim, galera, tipo... É um jogo que não é fácil, mas que desenvolve é fácil, muito não. senso de raciocínio, cara. Você uhum. tem que ver como que a Giovana joga hoje perto do que ela jogava. Ela tem seis anos. Pra quem não me conhece, ela tem seis anos. Ela joga o jogo hoje com, assim, uma facilidade incrível. Mas o jogo é muito legal mesmo. Vale a pena, cara. Ainda mais no co-op mesmo, cara. O co-op dele é muito legal. Tem uns mini desafiozinhos no... durante o jogo, né? Que aí você desbloqueia skin, desbloqueia a corzinha e alguns formatos do, do teu personagem, que é um novelinho. Ele tem uma mecânica é, eu não sei se você conhece É uma mecânica que ele é um novelo de lã, com forma <risos> de, de, de um bonequinho, tem braços pernas e uma cabeça acho que não. E, e aí, aquele novelo de lã, ele tem um limite de, de afastamento, vamos dizer assim né? Ele, aí você tem que saber resolver esse tipo de problema para você ir continuando e ir avançando no jogo Saca? É, é muito legal E você tem que... No dois, você usa dois bonequinhos No um é um, só, é um bonequinho só Eu joguei os dois O um é um pouco pior que o dois Mas é muito bom também Porque o um é, é single player Mas não deixa de ser bonito é, De ser legal E outra, cara, o jogo é extremamente bonito Muito bonito é. mesmo, agradável Sabe? É, uhum. muito Dá uma legal. vibe boa, né? É, ah, exatamente. Ele é, ele é agradável, cara. ele vai contando uma história ali, você não entende porra nenhuma, vai contando a história <risos> mas acha envolver. lindo você fala, <risos> que lindo, cara, eu vou chorar só sei que eu tô com vontade de chorar, com essa música aí no fundo eu tô com vontade de chorar, velho, bom pra caralho tem uma parte, cara, até eu vou dar um pequeno spoiler. Então um, um, um bicho, cara, fica correndo atrás de você, velho. É muito legal. Muito legal. Parece uma galinha lá, Lona. Né? Vocês lembram? Parece uma galinha no meio do mato lá. Pô, é muito legal ah, aquela parte. É uma merda de uma pomba. É, o Seeker e a delicadeza a do ser humano Eu, Eu adoro o Poma Foi é muito engraçado o ódio dele pro Pombo. Mano, o bicho só sabe passar a doença, velho É verdade, é o um rato com asa, velho Exato, o simples fato dele existir Já é uma ofensa É verdade <risos> Fechamos então, pessoal Indicações, joguinhos da semana Semana muito boa, cara Eu gostei dessa semana, joguei muito Play It, comecei essa semana e joguei muito cara, Muito mesmo E agora vamos fazer o nosso giro de notícias Que a gente tinha feito na semana passada E passando bem rapidamente Nas notícias dessa semana A gente teve o lançamento do Horizon Forbidden West O Horizon como todo jogo Mais visado E que tem essa rixa entre sonista e caixista, ele está sofrendo com uma chuva de nota zero. E o mesmo acontece para o outro lado. Isso tanto para Halo, tanto para Horizon, Spider-Man, Forza, ele tanto sofre com notas zeros demais e ao mesmo tempo notas sem. Sem qualquer critério, né gente? É até difícil você confiar no Metacritic quando fala a nota do usuário, porque existe essa, essa vertente. Horizon é um jogo incrível que tá tirando nota do usuário, nota 7. Justifica, né gente? Não vou nem entrar nesse, nesse viés. Street Fighter 6 foi anunciado. Quem acompanhou o Twitter nessa última semana viu que tinha um contador. No site da Capcom, eles colocaram um contador de tempo lá, regressivo. Foi anunciado Street Fighter 6. Existe um rumor que dessa vez ele vai ser multiplataforma, diferentemente do 5, que foi aí um jogo para Playstation. Elden Ring vai ser lançado amanhã e com notas absurdamente grandes, notas 97, se eu não me engano, 98 por Metacritic, não por usuários, tá pessoal? Isso aí é a crítica que experimentou o jogo que tem acesso antecipado ao jogo fez a avaliação, uma avaliação mais pés no chão. Para quem gosta aí de um Souls-like, o Adel Ring ele vem com uma pegada de Souls-like de mundo aberto e tá muito bem falado muito bem cotado, acho que um dos nossos amigos aqui provavelmente vai jogar, né, Peri? Não sei, né, por causa do preço, né, cara? Bem salgado esse jogo, né? Cara, 300... Mas fora isso... Tre... Ah, não. 300 para um, cara. Eu não sei quanto... 300 é Play não, né? 399, né? confirir lá, é a é, 399, é a versão... deluxe Luxe, né? The Ah, tá. Deixa é, aquela, tem uma versão mais cara ainda. Mas a standard é 29. 30, né? Não, mas eu vou esperar. Vou, prefiro ver o filme do Pelé como de Não, não vou pagar. Não. <risos> o filme do Pelé foi boa, cara. Claro que eu tô doido pra jogar esse jogo. Com certeza, mas eu não vou pagar 300 contos no jogo, ainda mais. Tem muito jogo bom aí. É, não, é concordo. Yeah. Você não tá com pressa não. pra jogar? Você não tá O é, hype, tá né, cara? Galera, eu tô meio ansiosinho, hein? É que a questão é que a gente costuma falar aqui no nosso podcast bastante sobre empresas e, e métodos predatórios, né? Como aconteceu com a CD Project com o Cyberpunk no, no lançamento, por exemplo. Cara, uma das poucas empresas até hoje que é meio que a última linha da resistência é a From Software. Que é a, é a criadora justamente do, do Elden Ring, do Bloodborne, do, dos, dos Dark Souls, Sekiro... É uma empresa que fala pouco e entrega muito, entendeu? Isso Eu acho é verdade. Que o, dia que, o dia que ela fizer alguma safadeza nível é, Ubisoft, nível Activision, nível a, a bolacha da vez que foi a CD Project. Cara, eu acho que a esperança de... acabou. Esse sacana tá fazendo eu mudar de ideia. Olha que desgraça, velho. Não, cara, mas, mas realmente o argumento dele é válido, cara. Ela entrega, ela faz pouco. Ela fala pouco e entrega muito mesmo. Exato. Eu tô acompanhando, de certa forma, faz muito tempo. Eu tenho alguns amigos que são... Se o Peri é fã do Souls-like, eles são... Esses amigos meus são fãs a décima potência. Foi com eles, inclusive, que eu joguei o, praticamente o Dark Souls 3 e o Bloodborne. Então, eu, como eu tenho bastante contato com eles, eu acompanhei bastante os desenvolvimentos do jogo. E, cara, eu estou um pouco ansiosinho. Tipo, não vou, não vou comprar, entendeu? Agora. Ansiedade, de certa forma. O argumento do Seeker é bem válido mesmo, mas depois do Cyberpunk eu não compro mais jogo nenhum na... no lançamento. Eu vou esperar o povo jogar e ver como é que tá e eu... É, vamos ver como é que vai ser aí o nosso Elder Ring aí, não vai decepcionar não, provavelmente não vai decepcionar. E para fechar aqui duas, duas notícias aqui, Marta Is Dead, que é aquele jogo que a gente comentou nos últimos podcasts, que vai ser censurado no Playstation, foi censurado no Playstation, algumas cenas, né? Ele foi lançado hoje, e vamos ver como é que vai ser a repercussão, se é realmente um jogo bom, um jogo indie, válido. E por último, para fechar, está surgindo aí um rumor sobre o remaster do 007 GoldenEye, aquele jogo do Nintendo 64, um grande clássico. Para quem jogou, eu joguei demais. Provavelmente está sendo produzido um remaster ou um remake desse jogo. Vamos aguardar mais novidades. Beleza, gente. Fechamos aqui as notícias de hoje. E vamos passar agora para o nosso tema principal, filmes. Que adaptaram jogos, né? Jogos aí que foram pro cinema. O que que a gente tem de bom? O que que a gente tem de ruim? E eu vou puxar a bola aí primeiro pro nosso amigo Peri. Peri, o que que você tem de ruim? Que filme ruim? De jogos aí. O que, eu tenho, o que eu tenho de ruim, cara, muita coisa que eu tenho de ruim no meu coração. <risos> Você tá falando dos filmes, né? Dos Foi filmes, bom. eu já conheço. Uh, cara, que isso, galera. É só uma brincadeira. São um rapazes de bom coração. Acredito, hein? É. Bom, quando pensando nessa questão dos filmes que foram. O meu, a minha linha de raciocínio foi o seguinte. É, eu não preocupei... Eu preocupei se foi, assim... Foi uma boa adaptação ou não. Sem ficar taxando muito de melhor ou pior. Como vocês vão ver aqui, eu sou... Eu tenho por filosofia de vida... É, eu não gosto da discussão que fica taxando se algo é o melhor ou algo é o pior. Essas coisas são muito subjetivas aí. Muito da opinião de cada um. Então, assim... Então, toda vez que fala melhor ou pior, eu fico sempre com... Com um pé atrás, né? Mas qual foi o meu raciocínio, né? Qual o filme que, foi, que eu acredito que foi uma... Péssima adaptação dos games Para a para telinha E é, para a galerinha mais velha aí da década de 90, um filme que foi uma grande produção Tinha Van Damme como Guile, Raul Julia como Mr. Bissonha cara Street Fighter A Batalha Final, ó, acho que teve esse subtítulo Aqui no Brasil, cara que, ó. Não, acho que não teve nenhum. Não tem nenhum filme de jogos baseado em jogos que me decepcionou tanto quanto esse filme, cara. Tinha uma expectativa muito grande. Pô, só para contextualizar, né? Lá na década de 90, os jogos de luta estavam bombando. Street Fighter, tinha o, o Mortal também. E você tinha os filmes de ação também, de luta, né? Muito em alta. E um dos principais atores era o Van Damme. Então você tinha um filme com o Van Damme e era um filme baseado num jogo de luta. Não tinha como dar errado, pois deu muito errado. Que filme ruim, que filme safado. Um, cê, cê, um filme como Street Fighter, você espera o quê, né? Espera lutas, um torneio de lutas, sei lá. Não, foi uma aventurinha safada. Colocaram o, o Gaile como principal por causa do Van Damme. Descaracterizaram os personagens. O Ryu e o Ken, então, nem se fala. Então, assim, porra, se eu não me engano, o Raul Júlia até morreu depois que fez esse filme, cara. Eu acho que eu morri de desgosto, cara. Que desgraça que eu fiz, bicho. Não, mano. Eu, eu queria até falar duas coisas. <risos> Descaracterizar. Ação de personagem. O Rio e o Ken eram os trombadinhas, velho. Puta <risos> Que não, cara, filme, nada, a ver. Que nada a ver, cara E aquele Blanca saindo do negócio Que ele quis, cara, ah, não Não, mano, é, o, o Raul Júlia peraí, falando de, desse filme A única coisa decente Desse filme foi o Raul Júlia Por quê, pessoal? O Raul Júlia, ele tava Num tratamento de câncer naquela época, cara Ele tava nas últimas ali Mas ele, ele tem um documentário Que eu vi uma época, não sei falar pra vocês O nome desse documentário, mas se procurar No YouTube, vocês acham, ele fala Eu vou fazer o filme até o final e ele extremamente ah, debilitado você pode ver que o Mr. Bison cara, ali Raul Júlia tá magrinho, cara. Tá bem magro. Né? Tá todo fudido, cara. Porque depois das mais realmente ele morreu. Mas ele cumpriu o que ele queria fazer o papel dele até o final, cara. Isso aí, velho. A galera eu... deve lembrar mais dele no Família Arda. Né? Sim, é. Quem o não... Pior. É o Gomes lá da Família Adams. Não, ele era, um, ele era um puta ator. Mas, pô... Então, assim, esse, esse fica com... Fica a minha... Como indica, indicação de pior adaptação, né? E eu... E eu vou esperar as suas também, porque eu tenho uma, uma, eu tenho uma teoria sobre esses filmes ruins, dependendo do que vocês vão falar, que aí depois eu trago a minha teoria aí. Ah, eu, eu, eu queria aproveitar o gancho que eu já tô falando aqui junto com o Peri, vou falar do meu e vou dar o porquê que eu falei que eu não gostei, eu acho ele um dos piores filmes. Na verdade, é o seguinte... O critério que eu uso é o seguinte, a gente jogou um jogo, a gente criou uma expectativa em cima de um jogo de personagens de uma história. Se você vai adaptar isso para o cinema, adapte em cima dos personagens, em cima da história. Não precisa ser espelhado, entendeu? Não precisa fazer um espelhamento da história. Pode fazer uma diversificação, mas pô, mantenha a originalidade do projeto que foi um jogo, cara. Porque o que a gente ama é aquilo ali. Aí você pega... O meu filme que eu quero falar é, é de uma franquia. O Resident Evil, com a Mila Jovovich. Cara, é ridículo. É ridículo. Alguma vez, gente, em algum jogo... Do, do, do Resident Evil, o protagonista tinha poderes, cara. Eram pessoas normais, cara, desde o primeiro. Eram pessoas normais. O Leon, no 2, cara. O policial começando a carreira, não tinha nada de super poderoso. Como que ia ficar magnífico, velho, um filme desse, cara. Os caras vão e me fazem um negócio daquele nada a ver, um trem high-tech, cara. Você chega lá naquela casa lá, que no primeiro Resident Evil, cara, a, a casa é toda high-tech, beleza. É uma base da Umbrella. Vamos pegar leve né, na questão do, do high-tech até mesmo ali, cara. Porque os jogos não deixam claro isso, a não ser no final do jogo, que mostra um laboratório, que mostra o avanço de uma pesquisa, alguma coisa do tipo. Mas, cara, cagaram. Todos, eu não, eu, assim, eu queria até saber a opinião de vocês, você, Peri, principalmente, que é um grande fã de Resident Evil desde o do, do, do começo no PlayStation, cara. O que, que você achou? Porque, assim, eu não consigo ver nada de fascinante naquele filme que me faça assistir de novo, cara. É ridículo. É, eu assisti uma vez só, nunca mais assisti. Não assisti as, continuas, as, continuas, as continuações, né? Isso aí já, já dá pra saber qual é a minha opinião sobre o filme, né? Também não. É, e você já foi no ponto da teoria que eu ia levantar, né? O grande lance que eu vejo, principalmente esses filmes mais antigos, eles queriam usar o nome do jogo, mas queriam atingir um público fora dos do jogos, dos games. Ou, ou melhor, um público fora do público gamer ali, né? A gente tem essa versão a palavra gamer, né, mas... E aí saiu essas cagadas, cara. Não acreditavam que só os fãs do jogo iam dar uma boa audiência. Eu concordo com você que... Vou fazer o papel de advogado do diabo aqui. Concordo com você que foi uma péssima adaptação. Só que eu acho que pro objetivo da produtora, eu acho que eles tiveram algum sucesso, entre aspas. Porque fizeram muitas continuações de, assim a fórmula que eles fizeram serviu pra eles de alguma coisa, né? Tipo, Deu certo. Cagaram, é, cagaram pro jogo, conseguiram atingir um público X que eles consideravam bom e fizeram, sei lá, tem uns 3, 4 filmes que tem. Eu só sei que eu vi o primeiro não vi mais, assim, e não faz falta nenhuma. Prefiro, prefiro ver o filme do Pelé de novo, é Muito <risos> melhor. <risos> Já que a gente tá ressuscitando o chave. <risos> Citações do Chaves, foi foda, cara. Mas, pô, não tem nada a ver, velho. Os outros filmes, velho, vai pra uma vertente Mad Max, cara, pra você ter noção. Mundo devastado, cara. Tipo assim, já acabou tudo, é só deserto, pau quebrando. Livro de Eli puro, cara. Porra, muito ruim, velho. E, assim... O que, que eu não entendo, gente, é o seguinte Como que o cara tem a ideia de levar isso pro, pro cinema E faz merda, igual o Peri falou Quem manda no final das contas é o resultado que tá gerando, né, cara? Se tem tantas continuações, é porque tem o resultado Ma Mas isso me deixa puta também A história tá pronta, tá ali Você não precisa criar nada, você não precisa fazer nada Tá ali, mastigado pra você é só se fazer um filme daquilo. Adapta para o cinema, pode adaptar para público novo, para público que não é gamer, que não sei o quê. Mas, cara, a história tá pronta. Para que, que você vai mexer na história, no bagulho que já tá feito, sabe? Não, não, realmente não, não, não dá para entender como que eles conseguem falhar tão miseravelmente na maioria do, do, do, dos filmes jogo, de jogos. Cara, a respeito... Eu concordo com vocês, eu acho que é muito triste. Mas eu acredito que tem um ponto do Peri também, na questão da visão da empresa. No caso do Resident Evil, penso que, que deu um lucrinho, entendeu? Porque realmente, pela visão dos caras, acho que não, não daria... O público simplesmente apaixonado pelo jogo não conseguiria... É, suprir a demanda, entendeu? Bater as metas que eles estavam esperando com o filme. Então, eu acho que entra em conflito isso, sabe? Cara, me fala aí, o que, que, que, que de filme que te decepcionou? Conta pra gente aí a, a pérola que você trouxe pra gente. Cara, eu vou trazer, juntamente com o Peri aí, nesse clima de pancadaria, duas patifarias, né? Uma um pouco pior que a outra. Porque assim, eu vou trazer Mortal Kombat O primeiro Mortal Kombat Tipo assim, o, o pior na minha visão E eu acredito que isso seja Assim, seja unânime O segundo foi infinitamente pior Que o primeiro Mano, isso. existe contestações aí que eu já vou Aí, aí, você feriu A minha nostalgia, eu amei Aquela porra, cara Eu gosto do Mortal Kombat 1 <risos> também, cara Que bom, cara a única... Eu tava aqui me sentindo <risos> Tava me sentindo mal aqui Mano, a única coisa paia é a cobra do Scorpion. Vai cagar. Eu tenho Pô. alguns pontos aqui que, que seria legal. Então, praticamente, eu, eu é, creio que. Não, eu não preciso explicar um pouquinho do, da sinopse, né? Do enredo. Mas só para quem tá aí em casa que não conhece, basicamente a história do 1. Um, é, a adaptação, eu concordo que ela foi realmente muito precisa, que basicamente eles pegaram o Johnny Cage, a Sonya e o Liu Kang pra lutar o torneio do Mortal Kombat, né? E aí nós temos os vilões, né, que é o Shao Kahn, na verdade o Shang Tsung, e no finalzinho aparece o Shao Kahn, que ele vai aparecer na sequência, né? E quais são as minhas críticas, cara? Eu penso que realmente a adaptação do quesito história foi muito bom. A questão é, a, a computação gráfica do jogo, do filme, é muito triste. Tipo assim, e a minha referência é que dois anos atrás tinha saído Jurassic Park 1. E cara, você pega a computação gráfica daquilo, é quase inacreditável. Tinha lançado algo com aquela qualidade. Essa lança do Scorpion é patética, cara. E o ponto que mais pesa pra mim no 1... É justamente que Mortal Kombat cheira violência. E o filme não tem uma gota de sangue, praticamente. Tem uma cena final que vocês vão lembrar. O Shang Tsung cai no espinho. Irmão, aquilo é ridículo. Ele é perfurado por um monte de espinho e não tem uma gota de sangue. E isso me incomoda, entendeu? Isso me incomodou muito no filme. E é uma questão que, pra mim, Mortal Kombat tem que ter gore, entendeu? Tem que ter... Mas, é verdade, mas é sabe por quê, mano? É, não, não, isso não entrou em evidência. Porque nessa... Cena final, Luna, o Liu hum. Kang dá o um soco e sai o poder dele. A galera quase teve um orgasmo. Eu é. morri, cara. Falei, lá, é o poder do Liu Kang, velho, que louco. Porque não aparece o poder de ninguém o filme inteiro, a não ser do Scorpion e do Sub-Zero. Aí o Liu <risos> Kang solta o poderzinho dele de fogo lá, cara. Falei, yeah, yeah, baby. <risos> O Liu Kang é o brabo, cara. Aí, só pra, só pra finalizar, o 2, pra mim, é patético. Mas eu concordo que faltou o gore. Não, eu também. Eu posso, a tem que ter. O 2 é. é patético é. porque ele entra justamente no ponto principal que a gente tava tocando aqui, que é a adaptação. Assim, eles trocaram todo o elenco. O 2 né? é sofrível. Eles trocaram praticamente todo o elenco, quem, man, quem eles mantiveram é, só Kitana e Liu Kang. Cara, a, da, a adaptação, a personalidade deles, o, o Raiden comediante o Shao Kahn, aquele rolon lá, o maluco não botava medo em ninguém, entendeu? O Shao Kahn é um vilão mega bolado. E o roteiro foi muito mal feito, muito mal feito. Johnny, é, Johnny Cage morrendo no começo do jogo, de uma forma ridícula, do filme de uma forma ridícula. Não tem nem comparação com o 1, um, é, nisso eu... concordamos, mas o 1 um tá longe de ter sido um filme bom, na minha visão. Tô, o 2 aí eu acho que é unânime, cara. Pra quem conhece a franquia, o que aquilo ali é ridículo. E é uma piada de mau gosto do cara que fizeram com dois Sem querer defender defendeu um, mas defendendo Não, eu concordo com o que o Seeker falou da questão do gore Quem joga mortal, quer ver o gore Eu acredito que eles aliviaram muito nessa parte Pra atingir um público maior Naquela história de novo, né, pô Se fizer uma coisa muito gore, não vai ter público, né E a questão dos efeitos especiais realmente ficou devendo mesmo Não dá pra negar isso, né mas aí eu, eu imagino que tenha sido isso, né? Tipo, vamos ser mais acessíveis. Porque o público maior ia ser a molecada que, que jogava, né? É, exatamente. Aí você ia privar muito o cinema, né? De, de pegar um público grande, que era o principal, infelizmente. Uhum. Né? A defesa que eu faço é porque... Pelo menos o mortal, ele se manteve um pouco mais fiel à história de um torneio, de um fatality. E isso faltou, Sik. Uhum. Naquela primeira execução, finishing, him, que o Sang fala lá, cara. Poderia Sim. ter um gore fodido ali, cara. Entendeu? destruiu o cara, não... Eu... Pelo menos um, né, pra dar o gostinho, cara, não teve nada, então isso brochou demais, Isso broxou mesmo. E tem até um easter egg, falar pra vocês, naquele filme, o, o Goro quebra o óculos do Johnny Cage. No jogo do Mortal Kombat, ele fala... O, o, o Johnny Cage chega pro Goro no, no jogo, nesses mais novos E fala, você tá me devendo um óculos de 500 dólares Ele fala uma coisa é estranha massa. Muito massa, cara E Luna, e você? Qual é a decepção Da sua vida de filmes vindo de jogos? Eu vou lançar um aqui Brabíssimo <risos> O Super Mario Mano, esse filme não tem o que falar, não tem como oh, oh, Mano, <risos> deixa eu falar uma coisa Cara, isso que eu esqueço, cara, na moral, cara Ou oh, o é. Rei Copa, velho. É o vocalista do Linkin Park com o cabelo espetado naquele clipe do Crowling, velho. É igualzinho, cara. <risos> Tem que falar, cara. Foi um bagulho ridículo, foi um bagulho horrível, foi uma piada de mau gosto mesmo, aquele filme. Eu acho que a galera tava sem nada pra fazer e falou assim, gente, vamos, vamos dar uma trollada na galera? E fizeram o, o, o Mario. É uma história totalmente sem pena em cabeça. É uns bagulho que, que volta no tempo, dá uns 20 anos na frente, 20 anos atrás... Os, os negócios com o dinossauro e a Pitty é substituída por aquela Daisy. Esse filme é tão ruim que eu apaguei ele da minha memória, eu não, li, não gostei e, nem esse trauma de infância que eu tenho, Super é. Pior é o Mario Luigi com um cara de assediador em, em transporte público. É, mano, e é mesmo. E tem um filme pornô que é baseado no filme, cara. <risos> Não tem isso mesmo, velho. Não tem nada a ver. Não tem bigode. Cara, sabe qual filme que pegou muito essa vibe do, do Super Mario de ser bosta? Double Dragon. Uma bosta. O filme é futurista, cara. Nada a ver, velho. Uma bosta, cara. Cara, como que é, faz? Uma vibe né? bosta de pegar. Né? Uma vibe bosta. bosta de... <risos> que viagem errada essa. Cara, eu tô falando até pra galera que é das gerações mais novas. Naquela época lá, é uma das maiores vibes era você fazer filmes futuristas. A gente adorava ver filmes nesse sentido. Como, por exemplo, Star Wars, Star Trek. Era um dos grandes é, seriados e filmes famosos da época. Tem um limite, né, velho? Você pegar a, a vibe <risos> futurista, cara. O que, que Super Mario tem a ver com o futuro, cara? Quem não vê não o não filme, amiga. veja, cara. Sabe o que eu quero que você veja? Você, você <risos> ser um sofredor otário igual a gente foi, entendeu? Por isso que a gente quer que você veja? Sabe qual que é o lance? É... Os filmes, focando só na questão do, dos games, né? Mas vale também pro quadrinho que eu vou falar aqui. Os filmes da década de 90, 2000, os caras não preocupavam com o que tava... O, essa parte que a Luna comentou, de todo o background que o jogo já oferecia. Eles viam o que estavam em alta no momento do cinema, Uhum. e só vai fazer a adaptação assim, pior possível, não respeitando o jogo não respeitando os fãs do jogo né? Exato. pelo menos uns 10 anos pra cá, eu acredito que isso mudou, pelo menos tem uma eles têm uma preocupação em ter uma fidelidade, mas você pode reparar pelo ver o que a gente citou aqui, tudo década de 90, 2000, cara. Já assim, já tem uma. Que essa vai? a vibe. O jogo não vai. O jogo sozinho não vai fazer sucesso. Então nós vamos adaptar com esse ser aqui que não entende nada do jogo e, e é, ou seja, era a fórmula do fracasso, né? É, e o, o que mais me assusta no Super Mario que a Luna tá falando, cara, é que naquela época a Nintendo era tão mercenária que ela deixou sair essa merda, cara. Mano. Que dica ela nem deixa Eu sair o um filme. É! <risos> <risos> cara, é muito bosta o filme, cara. Na moral, vejam, cara. Super indico, tá? Vejam. Por favor, <risos> vejam e comentem aqui o que vocês acharam. A Nintendo hoje pune até os Otaku né? Coitadinho que pega um Coitado. cartuchinho pirata pra jogar no, no DS antigo e, e deixa eu passar esse ah. bagulho. Vamos falar de coisa boa, gente. Chega, né? Acho que todo mundo já falou de um filme ruim aqui. Seeker falou, Luna, Peri, eu falei. Eu vou deixar a Luna puxar a fila de coisa boa. Manda, Luna. Então, eu vou falar do Assassin's Creed. Muita, Assim, teve muita crítica boa e muita crítica ruim. A galera é bem dividida nesse filme. Mas, não é é o melhor, igual eu tô na mesma vibe do, do, do Peri não, não, eu não acho que é o melhor filme de, de, de jogo, não ele foi, eu, eu gostei muito desse filme, cara, porque por causa da produção dele cara, a ambientação do, do, do, do filme é muito boa o figurino é muito bom e eu sinto muita falta disso, e, e é uma coisa que eu busco em, em filmes adaptados, é você ver um, um, um bagulho real ali que você tinha no jogo, sabe? As roupas, dos assassinos, as ferramentas que eles usavam. E, e nesse filme é muito bom, cara. A ambientação e a produção é muito boa, a, as lutas são muito da hora. Só que a história, né, é que foi meio... me Vamos ver <risos> A gente cai naquele mesmo problema de por que que eles criam uma história em cima de uma que já existe, sabe? Por que que eles mudam eu entendo ter que adaptar para o cinema Para pegar o público novo Mas no Assassin's Creed isso não faz sentido nenhum Porque ele não vai conseguir um público novo Que não, não joga ou que não jogou Porque eles não explicam absolutamente nada Eles jogam o bagulho ali Igual eles falam da maçã do Éden Ninguém sabe para que, que serve aquela porra Eles não explicam no filme o que, que é aquilo Ninguém sabe o que, que é Joga. É, e fala a gente só tá buscando isso aqui vai, E vai curar não sei o que no jogo, você fica a maior parte do tempo no passado, né, jogando com os antepassados. O filme é o contrário, você fica 70% no, no futuro. Na, ver, na real, aquele impasse lá com a, com a mulher, com a, com a cientista, eu queria matar eu aquela mulher. Porque não faz sentido nenhum, a mulher foi pintada de boazinha, mas ela era uma desgraçada, sabe, não, não, não entendi. Mas a produção. Mano, é, é, um, é um filme da hora de, de, de ver, porque a produção é muito da hora. Você que, que. A gente que já jogou Assassin's Creed e tal, guarda no coração a história, finge que aquela história que tá sendo contada aprecie o mundo que eles criaram no, no, no filme, que é muito da hora. Vou puxar a fila, gente. Eu quero falar, cara, que, primeira coisa, eu sou muito fã da franquia Silent Hill. Tirando. As sequências de Silent Hill. Que saíram depois do primeiro. O primeiro para mim cara. Ele é muito fiel. Ele é muito legal. Ele só pôs um elemento a mais. Que no jogo você interpreta um homem. O pai da criança. No filme é a mãe. Existe o pai da criança. Só que ele não, praticamente não participa do filme. Aquela ambientação. De que a menina fica com aquela coisa de ir para Silent Hill. E aí você chega... Na, lá na cidade. Silent Hill e tudo mais. E, e é exatamente o que o jogo te entrega, cara. Com detalhes. Agregaram coisas boas que caíram bem pro cinema. Pô, cara. É maravilhoso, cara. Foi muito legal você ver a cidade. com Névoa. Os monstros. O Pirâmide Red, cara. Ou oh, surreal. A sirene do Silent Hill. É tudo Tão fiel, cara, ao, primeir, ao primeiro jogo da, da franquia e tal... E explica... É, é, diferentemente do que você acabou de falar, Luna... Ele explica, cara, toda a história... É uma, uma cidade amaldiçoada... O que, que aconteceu ali para a cidade ser amaldiçoada? Aquela névoa, na verdade, não é névoa... Aquilo é fumaça de fogo... Aquele pozinho que cai... É, é pó de, de fuligem de, de fogo... Do carvão e tudo mais... Mas eu não vou dar spoiler da história, porque quem não jogou o jogo e não viu o filme, eu super indico, cara, é um baita filme, aterrorizante, assim, na medida do possível não é nada demais, mas, assim, cara, é muito espetacular, é muito legal, é muito fiel ao jogo, eu adorei. Posso, posso fazer um adendo? Claro. Neste jogo, neste filme, é, a minha mãe viu esse filme antes de eu vê lo né? E ela sabia que eu tinha um jogo, que eu já tinha visto lá. Ela, aí teve alguns pontos que ela não entendeu. E ela falou, ah William, você tem que ouvir que você tem esse jogo e tal. Tanana. Enfim, ela começou a me contar pra mim o filme. Eu ficava assim, minha mãe que não conhecia o jogo, só tinha visto o filme, aí já tinha visto a capinha dele lá, né? E começou a. Só pela descrição da minha mãe, do cenário, do ambiente. É igual você falou. Mas fora isso, teve muita, teve muita fidelidade, né? Que eu fiquei assim, nossa, eu tenho que ver esse, esse filme. Tipo, só assim, ficou. É... Ficou muito fiel mesmo, né? É a palavra, não tem outra, que é Uma cena impactante é quando, tanto no jogo quanto no filme. O personagem vê o primeiro monstro do Silent Hill. Dá aquele impacto, a cena para, o mundo para. E você vê que o, o, o personagem está confuso. Cara, que merda é essa que está acontecendo aqui, velho? Como o Silent Hill é um jogo de mundo aberto limitado, como qualquer mundo aberto, tem o, as ruas acabam num abismo. No filme mostra isso, cara. O abismo, ó. Tem aqui o abismo que a gente criou lá no jogo. Está aqui, gente, ó. Cara, ficou sensacional. Cagaram nos outros filmes, sim. Não vi nada demais nos outros filmes. Mas o primeiro, sensacional. Cara, melhor, na minha opinião, a melhor adaptação de um jogo para o cinema que já fizeram. Eu nunca vi nada perto. Eu posso confessar uma coisa aqui? Claro. Eu nunca tive culhões pra jogar Silent Hill. Foi da minha época e eu joguei aquele iniciozinho que você chega naquele restaurantezinho lá, naquela lanchonete, eu falei, tchau, eu quero mais não. Eu não. Desgraça. Eu não conseguia jogar. Eu, eu era. Eu devia ter o quê? Uns sete anos? Eu falei assim, ah. ah. Não, mas tá muito nova, para pra jogar. Não, mano, e até hoje, um jogo que eu. Quando eu fazia lives no início do canal, eu não dei conta de terminar Silent Hill 4. Cara, é muito pesada a ambientação. É aquele. Ele fica preso. Ele fica preso no apartamento, saca? É uma história. Ela tem interligação com a cidade, só que o, o vilão da história não é a, a menina lá, acho que é a Alexa. Vocês lembram qual que é o vilão? Era uma menininha. Uma menininha pequena. O vilão desse filme, do jogo Silent Hill 4, é um outro cara. E é muito pesado, cara. É muito pesado a ambientação do jogo. Eu fechei ele, eu zerei ele na época do Playstation 2, lá com os meus irmãos, porque ficavam perto de mim jogando. Mas nunca mais tive <risos> colhões pra acabar o jogo, cara. Muito pesado. O Silent Hill 4 é aquele que fica um looping dentro da casa? Isso. Você fica voltando? Isso. Você entra num buraco é. no banheiro, você primeira fase dele, você vai pro metrô. Você soluciona o que tem que fazer lá, volta pro apartamento. E cada vez que você vai e volta pras dimensões, porque cada hora você vai para uma dimensão diferente. Descobrindo ah, o que, que tá rolando, entendeu? Uhum. E, na verdade, você tá descobrindo o que, que tá acontecendo naquele apartamento, porque que tá amaldiçoado. O apartamento, pra quem não uhum. sabe, ele é todo trancado, ninguém te escuta e é, começa a acontecer umas coisas macabras, cara. Começa a aparecer uns rostos na parede, sua visão vai ficando turva, tem uma bonequinha Sim. do capeta lá, velho. Nossa, <risos> cara. Credo, Mano, é. Silent Hill é, Eu acho que é o, o melhor A melhor franquia de jogos de terror Porque eles sabem aterrorizar É, sim é, é, Daquele terror tem menos é, Elementos de ação né, De pancadaria Igual O Resident Evil é um baita jogo Indiscutível, mas eu acho que são vertentes diferentes Mesmo, concordo com você Silent Hill, ele realmente sim. vai pro terror O Resident é. tem elementos de terror Com alguns elementos de ação Peri o que você vai trazer pra gente? Cara, na vibe da boa adaptação, né? Não é o, o filme que eu mais gosto, mas eu acho que uma adaptação muito boa, que vale a pena ser mencionada aqui hoje, é o filme da Tomb Raider, cara. Tomb Raider, da, da Lara Croft. Eu achei que na época que saiu foi um sucesso, né, cara? Você vê o pôster da Angelina Jolie de Lara Croft, que estava estampado e, cara, ela é a Lara Croft. Né? Foram muito fiel nesse sentido. E, assim, aí, de novo, vou levantar o que a Luna já falou aqui. Os caras pegaram uma história e só levaram para a tela. Pegaram uma mulher rica, arqueóloga, exploradora, e foram atrás de uma relíquia, que é a história do jogo. E foram lá e a história do filme. Aí entra nas questões, a pessoa pode gostar ou não do filme, mas assim, o jogo tá lá, entendeu? Os principais pontos do jogo tá lá. Então assim, para mim, como adaptação, tenho nada a... E é um filme bom, assim. Eu acredito até que, de certa maneira... Inovador para gente ter uma mulher como protagonista, assim como o game foi inovador neste sentido. Então teve essa, esse ponto também no filme, não era comum, ainda não é. Não é, não é visto, mas naquela época então menos ainda a questão de ter uma mulher protagonista e o filme fez sucesso. Né? Aí teve uma continuação depois, acho que não foi tão boa e tem agora uma, fizeram um reboot também aí. E quem conhece o jogo viu os elementos lá e ainda assim conseguiu conquistar um público fora do público gamer. Né? Esta é a minha indicação. Então, indicação não, não tô indicando nada não. Eu Só comentando. <risos> não, mas mesmo de, de certa hora. forma é uma indicação para o pessoal é. ver. Os filmes bons pode ver. E é, eu acho importante contextualizar, porque tô falando, a gente está falando de filme que tem mais, mais de 30 anos, né? Então, é uma outra realidade, né? Então, talvez, tem um dos primeiros filmes, assim, que, que eu me lembro, que foi... que buscou ser fiel ao jogo. Então, eu tô trazendo ele aqui pra galera. Tomb Raider é meu xodózinho, cara. Eu gostei do filme, amei o filme. Primeiro, porque eu, eu gosto muito da Angelina Julia, que é a mulher foda. Por mais que eles tenham criado uma outra história, como se tivesse criado outro jogo, né? Tipo, com, com outra, outra aventura da Lara. Mas eles captaram bem a essência da Lara, entendeu? No filme. Eles conseguiram... Fazer a Angelina Igual a Lara, sem enxerga a Lara Pra mim a Lara vai ser sempre A Angelina de Lee vai ser sempre a Lara Cara, eu só queria comentar uma coisa rapidamente Seguinte, eu não sou fã da franquia Não gosto muito da franquia Mas a escolha Não, eu não gosto, cara nunca gostei. Ah, não, sai daqui a minha presença. Eu não Mano, quero Eu nunca também, eu também não fui nunca também, tipo, ah lá, ah demais, sabe? Olha ah. ah, lá, ah. os heterotopes saindo da caixa. Ah, não. não. Ah, oh, não. O Tommy Radio 1 foi muito bom, cara. Muito bom mesmo. E inovou bastante, né? Mano, falar uma coisa pra vocês, cara. Eu nunca gostei de jogo de aventura, cara. <risos> Velho, vou falar uma coisa pra vocês aqui, outra coisa. Eu tava com meu Playstation. Cara, eu devo ter jogado God of War, cara, umas. Mais de 10 horas. Cara, que sufoco pra jogar aquele jogo. Sabe quando você quer cagar e não consegue, velho? É mais ou menos nesse sentido, cara. É Almo, novo ou, ou, na moral, cara. Sabe? Não. É questão de gosto, gente. Eu não tô falando que o jogo é ruim tá, é gosto não, eu não você curto. só falou que a sensação de jogar God of War é a sensação de cagar, tentar cagar e não conseguir, é, porque não tá caga... falando mal do jogo mano, não, tá não. não, mano cagar é prazeroso é isso que eu tô dizendo, cagar é prazeroso mano, e saca peidei arroz mas tudo bem, cagar é prazeroso véio. mas cara, jogar God of War pra mim, Meu gente, Deus. eu não curto eu não curto eu não vai Zombie Rider, joguei aqueles mais novos que tem a pegada muito parecida com, com For, Forbidden é, West e tal, de, de você craftar as coisas e tal, parkour uhum. e tal. Joguei bem, cara. Ah, não vai, cara, não vai. Não me diverte, não me prende, não. Não gosto, cara, não adianta, sabe? É, é igual eu falei. Eu não, eu não tô falando que o jogo é ruim, eu tô falando. Uhum. Que eu, eu, é questão de gosto, eu é, tava... porque a galera confunde muito esse conceito. Mas tem da comparação, né, cara? Qual, qual é a sua sensação de jogar God of War? É a sensação de tentar cagar e não conseguir, consegui, <risos> velho. Exatamente. Eu né? acho. Mano, eu, vou, eu mano... vou colocar essa definição pela minha vida. É, não, mas tem uma. Eu <risos> vou usar isso para sempre, Ô, Luna, eu ia usar uma diferente, só que por seu, seu respeito, eu usei essa. Mano, é porque eu pensei muito em não fazendo força. Tacou? Vou fazer... Eu acho que a gente pode pôr outro filme porque... <risos> Quem que Eu tá... acho que Quem a gente tá pode faltando, pular E eu afumo. <risos> Falta um... Falta um seeker, cara. o Falta o Seeker O que, que você trouxe, cara? Não traz nada com vontade de cagar Nessas né? coisas não por favor Mano, fica tranquilo não vou, não vou trazer essa Essa pauta aqui de Tolete O filme que eu trouxe, que pra mim foi uma boa adaptação E assim, eu preciso admitir Que eu não conheço a fundo A história, a lore do jogo e é justamente esse motivo que ele tá aqui. Eles conseguiram quebrar a regra que todos esses que a gente citou aqui, que foram terríveis, desobedeceram de tentar agradar um público. E deu certo, entendeu? Eu achei que foi um filme muito bom. Agradou muita gente que não conhecia nada. E é Warcraft. Cara, eu achei o filme muito bom. É, os personagens bons. Eu achei que, tipo assim, eles não exploraram muito profundamente a lore. Tá tudo bem, entendeu? É justamente o que a gente falou aquela hora, eles têm que achar um equilíbrio entre agradar a gente nova e agradar os fãs. E assim, é, eu gostei que eles também eles mostraram o, os lados, os dois lados da, da guerra, né, vamos dizer, tanto os orcs quanto os humanos, é, eles têm suas razões e seus pontos, sabe? Não ficou aquela polarização no quesito Você é o bonzinho e você é o vilão E a atuação do, do Travis Fimmel, né? Que, que era o Lothar Eu acho que é Lothar Porque faz um tempinho que eu vi Mas o papel mais conhecido dele é o Ragnar Lothbrok do Vikings. É, mano, o cara é um baita ator. E eu achei que a atuação dele também foi muito da hora. Então, galera, é um, é, um, é um filme que eu recomendo bastante. E assim, ele foi muito injustiçado, cara. Porque ele tem notas baixas. Mas o filme é muito bom. Eu achei que ele foi bem injustiçado na, nas notas. Cara, você falou no ponto que eu ia falar. Não, ele, eu também acho que ele foi muito injustiçado. E eu fiquei com a sensação que eles deixaram o terreno preparado para uma continuação que não deve vir. Porque o filme não fez sucesso. Uhum. Agora, eu achei ele uma boa adaptação. Eu, eu tenho amigos que não conhecem a franquia. Que adoraram o filme. porque gosta dessa pegada medieval de Lutra, é, é para esse público, né? Eu realmente não sei... Não entendi por que, que ele desagradou tanto assim. Mas é um filme foda, cara. E eu gostei bastante. Mano, eu vou dar a minha opinião de quem não viu o filme, tá? É, o que, que eu acho que foi o flop do filme, assim, na minha visão? Eu adoro Warcraft. Não, não sou jogador do World of Warcraft. Eu joguei muito Warcraft 1, 2 e 3. Peri, participou muito dessa época lá em casa e tal. Mas eu não vi uma chamada... Interessante para que fizesse as pessoas se interessarem pelo filme. Hora nenhuma eu senti vontade de ver o filme do Warcraft. Pode ter sido por aí. Mas eu não estou criticando até porque eu não vi. Eu não posso falar nada a respeito desse filme. Então, assim, eu vou até pegar essa indicação, vou ver, tentar achar que. Em algum serviço de streaming e pra eu assistir, cara. Porque vocês estão falando tão bem que agora eu fiquei interessado. Eu também, eu joguei pouco o World of Warcraft, cara. Eu sou da Warcraft 2 do Warcraft 3, né? Eu gosto... A gente, a gente gosta muito dessa franquia, né, cara? E assim... E, e o Seeker tocou num ponto bacana também que tem nos jogos, que é... Não é aquela questão bonzinho, humano, bonzinho, orc vilão. Você tem duas nações ali, né, que é lutando com seus valores né, e lutando pela sobrevivência, cara. É... E, o fim... e o filme conseguiu transmitir isso. Realmente, talvez seja esse ponto que o Colosso levantou aí. Não, talvez não foi feito um trabalho em cima e tal. Mas é um filme que vale a pena, cara. E com essa indicação, pessoal, fechamos aí a nossa lista de piores. O Peri não gosta que eu fale assim. <risos> Adaptações ruins e boas adaptações dos jogos. Depois do papo do, da bosta, bicho, você pode falar o que você quiser, cara. <risos> <risos> Galera, E como a gente está Numa vibe de ter um limite De tempo aqui para o nosso podcast A nossa história das antigas vai ficar Para a semana que vem A gente vai encerrar o episódio de hoje Até porque a gente se prolongou Num assunto bem interessante Que eu gostei bastante do, da evolução Que a gente teve nesse, nesse tema Queria agradecer a todos que estão nos acompanhando Não se esqueçam que a gente está presente Em todas as plataformas Mais conhecidas o Youtube, o Spotify, Deezer, Apple música, Google Podcasts é só procurar pela A Taverna não se esqueça galera de dar aquela força, compartilhando o nosso conteúdo e a gente se vê gente na semana que vem, um grande abraço a todos e ficamos para semana que vem a dica de como fugir de bombas atômicas sem ter um bunker, tchau pessoal grande abraço galera Falou. abraço queridos